dadas as funções f de x e g de x. Determine f de 2 vezes g de 3. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que você vai repetir aí na sua casa. Né? Peço até humildemente que você coloque aí no bate-papo. Função... Rima com substituição. Coloque isso aí no bate-papo. Só em você falar isso, já cria um empoderamento. E você, com certeza, não vai ter medo de quebrar a questão. Repete aí na sua casa. Escreve aí. coloca aí no bate-papo. Função rima com substituição. Então, pessoal, vamos lá. Sendo simples e objetivo. Precisamos... Do f de 2. E do g de 3. Primeiro cara que a gente vai encontrar é o f de 2. Aí qual é a jogada, pessoal? Aonde tem o x eu coloco o 2. Função rima com quê? Com substituição. O 2 não está no lugar do x? Então aonde tem o x eu coloco quanto? 2. Então vai ficar 4 vezes 2 menos 3. Zero trauma. Função rima com substituição. Então eu não quero f de 2. Então, aonde eu tenho x, eu coloco 2. Simbora, não fica trocando ideia. Aí vamos lá. Fazendo aqui a continha. Ó, muito tranquila essa conta. Vamos lá. 4 vezes 2. Quanto é que dá 4 vezes 2? 8. 8 menos 3, 5. Zero trauma. Já sei o valor do f de 2. Agora, para matar a questão, eu preciso do g de 3. Ó, eu preciso do g de 3. Vamos lá. Aonde tem o x, eu coloco quanto? 3. Só que a função agora é a função g de x. Vai lá. Faz esse cálculo para mim. Quanto vale o g de 3? Vou ficar aqui tranquilão te esperando. Vamos lá. A ideia né, é sempre juntos? Então, vamos lá. Eu quero a sua participação. Quanto vale o g de 3? Você vai fazer a mesma coisa, só que agora na função g. Vamos olhar aqui a palavra, né? Vamos lá. Isso, bora. Então, Marcão, muito fácil. Onde tem o x, eu coloco 3, não é isso? Sim. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais 5 no sapatinho você faz a conta zero trauma vamos lá, tudo lindo deu um bugzinho aqui, faz parte e a gente mete ficha aqui na conta vamos lá 2 vezes 3, quanto é que dá 2 vezes 3? 6 6 mais 5 11 Opa, já tem o F de 2 e já tem o G de 3. Agora é só multiplicar esses caras. Não é isso que ele está perguntando? 5 vezes 11 vai dar quanto? 55. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você